As Cinco Chaves do Autoconhecimento Eu quero começar resgatando um ensinamento muito antigo que fala sobre os cinco elementos que constituem a natureza humana. Você vai encontrar uma abordagem moderna no livro O Poder do Engajamento Total, de Tony Schwartz e de Tim Lauer. E uma das formas que os antigos sábios ensinavam era composto de cinco aspectos. Vamos falar agora sobre cada um deles. Primeiro aspecto, o físico. Uma coisa natural é a percepção do seu corpo físico. Isso é evidente. Está relacionado à nossa atividade física, ao sono, à alimentação. Todo mundo percebe o seu corpo físico. É o um mundo da estrutura, da forma física, da forma concreta. Um exemplo disso é o giz. O giz tem substância e forma. Por exemplo, é um bastão de giz. Se você jogar esse bastão no chão e pisar em cima, ele vira pó de giz, mas continua sendo giz. Se você pegar esse pó, colocar numa, for, numa forma e pressionar, ele vai voltar a ser um bastão. Então, ele tem a forma de bastão novamente. Então, essa estrutura formal está relacionada ao aspecto físico. Outro elemento é o corpo energético, o corpo da energia. Então, esse, esse corpo físico, durante um dia, ele se movimenta, se desloca. Por quê? Porque tem energia, porque tem vida. A vida é o que dinamiza, é o que mobiliza. É o que põe esse corpo em movimento. É fácil perceber a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. Um tem vida, tem movimento, o outro não. Então, é o mundo do movimento. Na nossa vida, se relaciona com as nossas conexões, por onde nos movimentamos. Outro corpo é o corpo emocional. Então, esse corpo físico que se movimenta, durante o dia ele tem emoções. A gente sente alegria, sente tristeza, sente medo, sente raiva. A gente sente, é, fica agressivo, a gente fica surpreso. É um mundo complicado e fantástico das emoções e é muito difícil de lidar. Então trata-se de desenvolver a nossa inteligência emocional, das conexões emocionais, do controle emocional. E o corpo intelectual. Então esse corpo físico que se movimenta, que tem emoções, também pensa. Durante o dia temos vários pensamentos. É um o um ambiente mental onde desenvolvemos esses pensamentos. É o um mundo dos desejos. Você já observou que a gente tem um desejo, esse desejo desperta uma emoção, essa emoção te puxa uma carga de energia e te leva a fazer alguma coisa. Então, Por exemplo, uma pessoa, ela está cansada, desanimada, não quer fazer nada, então você chega e diz para ela assim, ô oh, fulano, aquele bilhete da loteria que você jogou lá foi sorteado, agora você é milionário. Pode ter certeza que cansaço, desânimo e tudo mais vai embora na hora. A mente é poderosa. Mas precisamos aprender a usar essa ferramenta. Precisamos aprender a desenvolver um otimismo, a controlar o negativismo e a manter uma serenidade mental em momentos de pressão, em momentos de estresse. Isso é um aprendizado constante. E o corpo espiritual, é um corpo superior. Você pode relacionar com a sua essência, com aquilo que você realmente é, com o seu eu verdadeiro. E isso não tem nada a ver com religião. Na filosofia também se chama de indivíduo, ou seja, aquilo que não pode ser dividido. É o mundo da essência, é o mundo do herói que existe dentro de cada um de nós. Aquela criancinha que brincava de herói ainda está aí dentro. Vamos trazer ela para fora. Tony Schwartz e Jim Lawyer se relacionam com o propósito de vida, com seus valores fundamentais. E acrescentam que preguiça, falta de ânimo para fazer as coisas, é uma fraqueza espiritual. E ele explica que a vida atual é meio zumbi, é reativa e passiva, não cultiva finalidades, não cultiva propósitos. E aí, tá achando bacana? Autoconhecimento é a chave do profissionalismo. E temos muito a conversar sobre isso. Agora eu te peço uma coisa. Compartilhe com a gente o que você aprendeu nesse vídeo, quais insights que teve, isso pode ajudar outras pessoas que estão nos acompanhando. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe, clique no botão curtir e deixe seu comentário, pois isso pode inspirar mais pessoas através da Academia do Profissional. Vamos juntos desenvolver o profissionalismo.